Essa aqui é a caixa inteligente para você guardar um disco, seja ele um CD, um DVD ou mesmo um Blu-ray, pois ele foi projetado para isso. Possui dois ganchos, que é justamente para manter o disco na parte interna e um que é para a expulsão. Como dito, só cabe um disco por caixa. Basta inserir aqui nessa greta, empurrar e pronto. O disco está encaixado. E ele não sai a menos que você empurre a alavanca. Simples assim. E tem nas cores preta, azul, laranja e vermelho.